Os acionistas do Itaú se arrependem cedo demais do apoio ao suposto presidente Lula do PT. O grupo manifestou em nota sua preocupação com os rumos do país. A situação é grave na medida em que o governo demonstra total despreocupação com o equilíbrio fiscal e a transparência da economia. O caso foi repercutido na rádio Jovem Pan. O Itaú Asset, braço de gestão de recursos do Banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil do governo Lula. O comunicado foi enviado em sua carta mensal aos cotistas. No documento, o banco afirma que as primeiras ações do governo, antes mesmo da posse, foram na direção contrária ao ajuste fiscal como a aprovação da PEC da gastança. O Itaú criticou ainda a falta de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão, a ausência de informações sobre a reforma tributária, tributária e alertou para a possível elevação de imp postos ainda neste ano. Serrão, como é que você avalia esse alerta? O Itaú? O Itaú fez o L, não foi? Não, não foi o Itaú. Quem fez o L foram os acionistas principais do Itaú. Hum. Tô torcendo aqui pela previsão do Piperno. O governo anterior será muito pior. Esse agora vai ser uma coisa maravilhosa. Não diz que será uma coisa maravilhosa. Diz que vai ser melhor que o anterior. O que também é, não, há uma não coisa... foge da raia, não, hein, Piperno? Não, não, não, não foge da não, raia, não, porque se... o. Outros veículos também comentaram a situação. Os jornalistas lembram que os acionistas apoiaram a campanha de Lula no pleito 2022. O Itaú ontem jogou a toalha, você viu? Ah, não, fala Itaú. Tá. É, o Itaú ontem jogou a toalha, disse que infelizmente apoiou esse governo, mas que agora faz já está revendo. Faz o É. faz o faz o A, faz uére. Faz uére. Né? a faz gente oére. teve 14.500 empregos perdidos semana passada. Eu até publiquei algumas coisas, a fábrica da Riachuelo em Guararapes, Big Boy, o Big Boy, Yoke. a IOC, e teve outras também, né? A gente já percebe esse movimento, que é um movimento de, se eu tenho uma fábrica que já não está produzindo o que eu quero, com o mercado que eu estava, fiz aquela fábrica esperando que o mercado vai crescer, se agora eu acho que o mercado vai diminuir, o que, que eu faço? Eu fecho essa unidade. E é mais ou menos isso que a gente vai começar a observar cada vez mais aí uh, no Brasil. Por causa da expectativa. A economia vive de expectativa. Os números ainda não tão ruins, mas a expectativa tá péssima. Nunca um governo entrou com tantas pessoas achando que ele vai dar errado como nesse. A pesquisa foi semana passada. Então o que a gente tem aí, quem deve estar tá tremendo também um pouco nas bases, aí é o próprio governo que tomou posse.